começaram em agosto mas mesmo começando pequenininho o primeiro encontro tinha de 5 a seis pessoas só e ao final do ano a gente já tem um número considerável e chegando hoje mais de dois anos a gente tem um grupo formado consolidado com um projeto e com um objetivo a gente vinha trabalhando todas as quartas-feiras com palestra, com temas transversais né? e eu vi aquela eu gosto muito de trabalhar com artesanato é? então dei a ideia para elas de fazer esse trabalho com artesanal de primeira instância uma, duas, três né, aceitaram e a gente começou nas sextas-feiras, toda sexta-feira né? e com a evolução do grupo, hoje a gente tem dez artesãs fazendo parte do grupo realmente né? e viu a possibilidade de mais um dia isso tudo conversado com elas né? e hoje a gente está na quarta-feira, a gente tem, a cada 15 dias também, a gente trabalha com a culinária, né, com reaproveitamento de alimentos. E nas quintas e sextas é o artesanato. Então, Kátia, quando entrou no grupo, já na última semana de 2018, ela veio e entrou na, na equipe e veio trazer assim, um, um gás novo e ficou à frente do grupo de mulheres e quando ela toma esse grupo de mulheres, ela pega ele, ela ela dá um impulso novo para essas mulheres e foi quando a partir do meio do ano nós decidimos trabalhar com o um projeto. E aí, quando Kátia, que é a nossa psicóloga, quando ela chegou, e aí ela começou a ouvir mais a gente e aí ela disse: "Vamos vamos botar adiante essas ideias de artesanato". E aí ela como gosta muito deu a ideia para a gente e aí começamos a, a fazer. Isso começou numa quinta-feira, depois passou para sexta e agora a gente já acha que ainda é pouco tempo. Eu faço é, sapate de EVA com caixa de leite, faço bonecas de retalho, faço flores de EVA. Também você mostra para gente. Tá? Tipo, é, um trabalho, né? é um dos meus trabalhos. Ah, Aproveitando garrafinha, PET é. aí bota, passa uma caneta e bota. Tá, tá, ok. E você também passa a sua experiência para as outras meninas que nós estamos com certeza gente. Com certeza. É, você chegar e ensinar uma pessoa que nunca pegou é? é muito gratificante para mim, porque eu estou ensinando o que eu já sei. É. É, eu estou abrangindo o meu conhecimento. E quando foi que você chegou aqui no Primeiramente, eles foram visitar, sabe, onde eu frequento, lá do Jardim Continental. Aí fizeram o convite. Aí eu, aí eu decidi vir. Ligaram para mim, aí eu vou, com certeza eu vou. Aí eu vim. Primeira vez foi até no mês de maio. Meus dias ah. mais. Aí quando eu comecei a vir, eu achei ótimo, maravilhoso. Aí comecei a puxar minha mãe para vir também. Aí se embora. Aí minha mãe já chamou minha irmã. Minha autoestima. autoestima tá lá em cima. Minha vida profissional também, está ótimo E a partir do momento que eu cheguei no CRAS, eu me desenvolvi mais, eu sou mais conversadora, que eu era tímida, aprendi a é, conviver mais com as pessoas. Quer dizer, no CRAS a gente é, é nós. A gente se torna a gente, não dona de casa, não mãe. É uma família. O CRAS Palmeira... Ele não é apenas um evento, um, no um, um, um caso, uma, um, uma entidade ela do, da prefeitura. Ela é uma família que acolhe seus filhos na melhor, par, na melhor e na pior fase da vida. O Crais me mostra que eu posso sonhar, que eu posso conquistar meus sonhos e que o 2020 é apenas o começo para várias e outras conquistas que a gente vai ter, se Deus quiser, graças ao Crais. E eu só tenho a agradecer a essas meninas, agradecer a a, a a doutora Eva, que foi, é, graças a ela, que trouxe o Crais para cá, para nossa Palmeira. Então, eu só tenho a agradecer a esses profissionais que atuam aqui no Crais, que estão sempre dispostos a nos atender. Eu só tenho a agradecer e, posso, e eu digo com todas as letras que o que elas precisarem de mim, estarei sempre aqui, para o que der e o E a gente acredita que o ano que que se aproxima, seja bem melhor, que a gente consiga dar uma continuidade melhor e ter uma ajuda melhor também da secretaria, porque foi um trabalho que começou agora. A secretaria aqui já veio deu uma olhada, gostou. E aí a gente quer um pouco também de ajuda né, deles, da secretaria, ajudar para que a gente possa crescer mais ainda. A cada dia, a cada encontro que a gente tem, é, eu vejo que esse grupo vai além a gente realmente enquanto o né que a gente trabalha com geração de renda que é um dos objetivos do CRAS, né trabalhar com elas é a gente ter realmente lá no final que elas realmente consigam ter uma renda para ajudar em casa porque são mulheres batalhadoras guerreiras né que vão poder ajudar nas despesas de casa. O ano que vem a gente quer é, concluir, concluir não, que a gente deu só um primeiro passo, né, esse 2019, mas o ano que vem a gente quer, com a parceria da universidade, com o professor Pereira, a gente dá ênfase maior ao nosso projeto. Por isso que assim, eu sinto uma gratificação, me sinto gratificada, mas com o coração, assim, cheios de esperança. Não é à toa que o nome do grupo é Nova Esperança e foi o nome escolhido por elas. Quando começou o grupo Pequenininho não tinha nome, era o grupo sem nome, era só o grupo de mulheres. E a gente ficou, gente, vamos dar um nome ao grupo. Aí fizeram, se reuniram, olha, a gente queria que o grupo se chamasse Nova Esperança. Por quê? Porque a gente tem esperança de um futuro melhor e de algo melhor vindo aqui para o CRAS. E aí o grupo ficou Nova Esperança E elas estão fazendo jus ao nome que deram o grupo Eu sei que um, um dia que eu sair daqui é, algo, algo bom vai ficar aqui Com elas E onde eu estiver Sabendo que qualquer uma delas vai estar Ou o grupo que está aí, que está se unindo Consiga é, Atingir o objetivo delas Onde eu estiver, eu vou ficar muito feliz Muito feliz mesmo Porque eu sou muito feliz trabalhando aqui eu sou feliz com o trabalho que eu exerço aqui. Eu sou feliz com a equipe que eu tenho. Eu sou feliz com o grupo de mulheres aqui do Traz Palmeiras. Eu digo isso do fundo do meu coração. Eu amo muito isso aqui.